O conteúdo do canal é os Todos os dias. A gente tenta trazer jogos hoje já pra vocês. Se eu não trazer porque teve alguma coisa. Porque minha rotina é muito corrida, gente. Entendeu? É muito corrida. Mas daí eu tento compensar com outra coisa. No outro dia. Eu já vou... É... Eu vou usar fortalecimento todo mundo. Dando like em todos os vídeos. Se inscrevendo, tá bom? Minhas redes sociais na descrição. Canal do Editor. Então se inscreve no canal. Vai ter variedades. Vários jogos. notícias de game. life. Notícia da da PSN, vai ter muito React por aqui também mas o conteúdo principal é jogos e live fechou? é o conteúdo principal nossa tá bom se você não é inscrito, já lembrando de novo, não vai custar nada, já se inscreve aí, já deixa o like não vai dar nem um minuto não dá nem 4 segundos mas já se inscreve aí galera, dá aquele fortalecimento mesmo, dá um fortalecimento no canal dos parceiros aí fortalecimento no canal do editor tá bom então galera foi esse aqui o vídeo, queria trazer pra vocês o vídeo aqui de apresentação do canal tá bom? Então, todos se inscrevendo aí para dar aquele fortalecimento. Fechou? Então todo mundo, tamo, junto, é. Valeu, galera, até a próxima. Fui.